Vai! Bem-vindos <risos> a mais um Margarita Time. É, aqui hoje com a gente nós temos a Larissa, a quarta eliminada do Sonic VD Legends. Bem-vinda, Larissa. A Larissa, Obrigada. Do, a primeira pessoa a jogar quatro vezes o VD, né? Uma lenda e primeira a primeira jogar três. A primeira a jogar três e a primeira a jogar quatro, vai ser a primeira a jogar cinco. Fiquei sabendo por aí. É, a Gabi <risos> tá aqui <risos> comigo também, né, Gabi? Oi. Oi. E vamos começar a nossa entrevista perguntando para Larissa o que ela tem que falar para vocês. Falar para o povão, se ela tem contexto de falar de mal de alguém, ou quer jogar tudo na mesa, vomitar tudo, e aí, lá. Fala para a gente. Que, por que é uma linda, é enorme. O que aconteceu? Então, primeira coisa é que eu preciso dizer a vocês que essa era a última entrevista que a Gabriela queria fazer. <risos> eu nunca vi alguém sofrer tanto com a eliminação de outra pessoa. Sofridíssimo. Mas, é, não, eu acho que assim, foi o meu pior desempenho no VD até hoje, mas também foi, acho que, um, a eliminação que eu saí mais acho que bem resolvida talvez, comigo mesma. Acho que saí é, parafraseando Nando, porque confiei nas pessoas erradas. E pelo segundo jogo seguido, eu fui traída por uma pessoa que prometia um F2 a mim. Ou seja, você já tem uma dica de que eu tinha um F2 na minha tribo que não era o Caio, que todo mundo cantou pedra que era o Caio, porque a gente era amigo e coisa e tal. Não era o Caio. Hum. E a pessoa do sprint do Marcelo era o Caio. Eu realmente eu tinha prometido ao Caio que eu ia tentar não deixá-lo sair na primeira rodada. E aí, deu aquela confusão toda que todo mundo viu, enfim. E não era o Caio, meu F2 na minha tribo. Fica a dica. E era um homem. Então, não era Bia. Não, não, não era, era Bia também. <risos> Bernie, você tá cansado, né? Trabalhou o dia todo. <risos> não. Não. Ok. Então. Então, assim. Uh... Como vocês já devem saber, todo mundo sabe, todos vocês que estão aqui nos assistindo, vocês acompanham os nossos comentários aí na plateia, enfim. Todo mundo sabe que a Larissa é minha amiga pessoal, como ela falou. Uh, a entrevista dela eu queria estar tá fazendo só na final. Mas, infelizmente, estou tendo que fazer essa entrevista aqui agora. Uh, então, eu tenho algumas perguntas para fazer para a Lari, assim, com base num pouquinho do que eu conheço ela e do que eu pude ver desse, dessa temporada, né? Uh, então, assim, eu acompanhei... A jornalística? Não, mas vai ser, vai ser imparcial. Vai ser, <risos> vai ser... vão ser umas perguntas bem tranquilas, assim. Mas eu acompanho você jogar a Gobi, acompanho você jogar a Nigéria. Joguei Israel, Israel. contigo. Uh, e, assim, o que eu senti aqui nessa temporada, por alguma razão, eu não sei... Uh, até... Eu acho que outras pessoas vieram me falar um pouco isso também, então é uma oportunidade para você poder se expressar e dizer o que, o que tu sente com relação a isso, assim. Uh, que nessa temporada tu não tava, talvez, com tanto brilho no olho, assim, tipo, tão motivada para jogar. E aí, o que que tu teria de dizer, assim, com relação a isso? Então, é... Quando eu aceitei voltar pela quarta vez, eu sabia que não seria fácil, de novo, é, não só por, por ser uma temporada ao Legends, e que, assim como foi no, no All Star, que eu tinha acabado de sair de, de, de Israel, que veio todo mundo querendo matar geral, eu sabia que ia ser assim, mas, é, como eu falei no texto que eu fiz de despedida, é... Acho que a cada dia que passa, você vai amadurecendo, ficando mais velha. E semana que vem eu fico mais velha ainda. É, você tem mais responsabilidades. Então, eu não tenho hoje a mesma disponibilidade e tempo que eu tinha para jogar outras vezes. Por exemplo, quando eu joguei Israel, eu não estava estudando porque eu estava acabando de sair da depressão. E no entanto, agora eu estou estudando para concurso e ao mesmo tempo jogando. Então, assim, todo o tempo que eu tinha livre, eu me dedicava ao jogo. Mas eu não podia mais dedicar meu dia inteiro ao jogo, por mais que eu quisesse. E ainda mais numa temporada que tem tanta gente, tipo, paranoica, que quer é que você fique falando 24 horas por dia. Porque o concurso que eu vou fazer é daqui, tipo, 20 dias. Então, era incompatível. Entendi. É sentido. Legal. Uh, outra coisa assim que eu ia perguntar Bernie se tu quiser se meter no meio falar qualquer coisa pode ficar à vontade também mas assim uh, que olhando o cast de fora parece que e, e até pelo que alguns eliminados já falaram nas entrevistas enfim parece que a gente tem uma divisão entre um grupo dos novatos e um grupo dos veteranos uh, e e como eu, eu te enxergava assim no cast, era talvez não se encaixando totalmente em nenhum desses grupos, meio que no meio. Por quê? Porque tu era uma pessoa das antigas, mas que não tinha ficado tão presente quanto outras pessoas que continuaram no mundo dos jogos, embora tu tenha jogado mais recentemente, tu não era assim tão presente, e ao mesmo tempo tu não era aquelas pessoas que, tipo, sumiram total, que então, tipo, talvez não, não carregassem nenhum tipo de alvo. E, ao mesmo tempo, tu não se encaixava no grupo dos novatos. Tu acha que tu ficou perdida, assim, nesse meio, sem encontrar um espaço? Então, é, eu não sei se eu diria que eu não encontrei espaço. Porque eu acho que, mesmo nesse cast extremamente pesado, competitivo, é, e de gente que quer que você realmente viva para o jogo 24 horas, eu tive muita sorte. Porque tinha muita gente, que eu sempre tive um carinho enorme, que jogou comigo, tipo, no, no, na época do, do Egito, que eu conheci, e que foi super receptivo, que queria jogar comigo. Como teve muitos dos novatos, como tiveram, né, muitos dos novatos, que é, já chegaram me dizendo um monte de coisa positiva, um monte de coisa legal. Então, assim, eu acho, de fato, que eu não estava em nenhum dos grupos... Tanto é que que quando foi criada lá, quando foram criadas as duas grandes alianças, né, dos new e dos Olds, eu não estava em nenhuma das duas, porque de fato eu estava no limbo ali, mas eu tive a sorte de ter contatos nos dois lados, assim, e de fazer novos. Então eu acho que isso foi uma coisa que não foi a melhor inicialmente, mas eu não acho que mais para frente seria uma grande um grande problema no jogo, não? Entendi. E por vou fim, a, e a última... Isso é falando que tinha aliança, gente. E tem gente que tá falando que não tem aliança, que é tudo invenção das pessoas que... estão Tudo <risos> mentira. Digo logo que eu não sou baú. Eu sou vi, eu acho que eu sei algumas muitas já. Eu devia estar em umas... Três, quatro. Eu vou ter mais. Sim. E tem por fim, a, gente... a última coisa que eu vou falar antes de passar para as perguntas da plateia é que quem te conhece um pouco, assim, sabe, tipo, que o teu, como é teu estilo de jogar, e logo na primeira, no primeiro CT, na primeira votação, assim, teve toda aquela exposição do Marcelo, uma questão, tipo, de estar tá te acusando de, tipo, de falsidade, de hipocrisia, enfim. Isso de alguma maneira te desmotivou no jogo, tipo, ou, ou como que tu encarou isso, assim? Então, eu não diria que me desmo desmotivou, mas me chateou bastante. Tanto é que quando ele, ele publicou lá o print e algumas pessoas começaram a, a dizer coisas gratuitamente, do tipo, ah, é, em pleno, acho que 2018, vocês ainda acreditam nesse papinho de Larissa e coisas do gênero? Eu comecei a printar as conversas que eu tinha, que eram relacionadas à eliminação de Marcelo, mas que, obviamente, eu não mandaria durante o jogo. Porque eu acho que não tinha a ver. Eu acho que isso influenciaria o jogo. E eu não sou muito adepta de print para essas coisas. Eu acho que... Eu sou de uma época em que a gente não fazia tanto print, assim, pra, pra, durante o jogo, para manipular. E, enfim, eu prefiro não fazer assim. Então, tipo, eu tenho os prints salvos. Para quando acabar o jogo, poder mostrar. Não antes disso. E, assim... É... De fato, eu conversei muito com o Marcelo. Assim, muito não. Eu conversei com o Marcelo, que é uma pessoa que eu sempre tive um carinho enorme, que eu conheço, né, desde. Bom, enfim. Eu não tenho a idade de Marcelo, mas, assim. É muito tempo que a gente se conhece. E a gente sempre se deu muito bem. E o que aconteceu foi que naquele dia, é, de fato, eu queria muito jogar com o Marcelo. Eu acho que, assim, os old, eles ainda. Tinham, ou pelo menos com relação a mim, eles tinham uma uma certa proximidade, uma vontade de jogar junto. Talvez pelo meu estilo de jogo, que eu não mudei esse tempo todo, então, é, de alguma forma as pessoas se sentem meio confortáveis. E eu tinha falado com ele, que eu tinha vontade de jogar com ele, o que não é um mentira, eu realmente queria jogar com Marcelo. Mas, no dia da, da, da eliminação dele, eu tinha prometido a Caio... Que eu faria o possível para que ele não fosse eliminado se eu pudesse, obviamente, impedir. E quando na, na aliança que passou a existir naquele dia mesmo, eu acho que foi criada inclusive pelo Jeff, é, dos excluídos, ou seja, eu fui excluída duas vezes, tanto na seleção de tribos, como na, nas, nas tribos majoritárias. É, ele criou a aliança e aí é, falaram sobre votar no, no Caio. E aí eu disse que eu não me sentiria confortável de votar no Caio, mas que se as pessoas propusessem outros nomes, por mim estava tudo bem. E aí sugeriram Caíque, Caio e Marcelo. Inclusive eu disse, não, eu prefiro votar no Kaique do que no Marcelo, eu não me sinto confortável em votar no Marcelo. Só que eu fui voto vencido. E o Jeff, que era amigo do Marcelo, não falou hora nenhuma do ídolo dele, embora. A gente imaginasse que era uma possibilidade. E aí deu no que deu. Acabou sobrando para mim que sequer tinha sido a pessoa que indicou que a gente voltasse no Marcelo. Inclusive o Kaique sabe disso. Eu já disse a ele que minha opção de volta naquele dia era ele, não o Marcelo. Mas... Entendi. Entendi. Vamos lá agora para as perguntas da plateia Vamos. começar <risos> com <isso>. Posso começar? <risos> a primeira... É do seu amigo Diogo Figueiredo. Ele falou assim, seu estilo de jogo é bastante conhecido e famoso, Um social incrível, provavelmente o melhor do mundo dos jogos, e até mesmo muita pressão psicológica. Você conseguia fazer com que até mesmo as pessoas que não são suas aliadas não queiram te eliminar. Você achou que esse seu jogo, esse seu estilo de jogo, funcionaria no All Legends? Então... Eu acho que eu não conseguiria. Eu até acho muito interessante, sabe? É, acho que feito o Nando falou que esse era o terceiro jogo e ele queria jogar pela terceira forma diferente. Eu não consigo fazer isso por um motivo simples. Eu acho que se eu fugir da forma que eu jogo, eu vou ter que começar a trair, a dar big, fazer big moves, da super blinds. E isso vai de encontro às coisas que eu acredito, porque eu acho que a gente, enfim, eu acho e eu já mostrei que a gente pode ganhar sem precisar sair traindo e magoando geral. Então, assim, diferente do que fizeram comigo agora, e diferente do que o Douglas Azevedo fez comigo em Israel, beijo, Douglas, <risos> é, eu não vou chegar e prometer um F2 pra alguém e votar nessa pessoa, entendeu? Eu não vou fazer isso. Isso não é o meu perfil de jogo. Então, assim, é, primeiro, eu não acho que eu tenha esse social todo, o melhor do mundo dos jogos, que as pessoas acreditam. Quando em Israel foram separar entre social e estratégico, eu realmente não sabia em que lugar eu devia ficar. Para mim, eu ficava num limbo ali. É... A pressão psicológica que eu faço é quase automática. Não é uma coisa que tipo eu queira pressionar, sabe? É que, na verdade, eu, eu... Às vezes, eu tenho um sério problema de sincericídio. Então, eu acabo falando exatamente o que eu sinto e o que eu penso, quando, na verdade, era melhor eu ficar calada. E, bom... Eu não sei se funcionaria num, num, numa edição All Legends, onde as pessoas estavam com tanto sangue nos olhos, mas eu não faria diferente. Principal, ainda que, que se eu saísse traindo as pessoas agora, me dissessem que eu ganharia o jogo, eu acho que eu preferia abrir mão da vitória numa edição especial como essa, do que sair magoando geral. Infelizmente, muito eu bem, vou mudar isso. Bem. Em breve. <risos> Isso é uma boa notícia, significa que ela Sim. pretende jogar de novo para ter é os fãs. Isso é uma maravilhosa notícia. Bom, é uma possibilidade, mas não enquanto eu estiver fazendo o concurso. Porque definitivamente é incompatível. Uhum. Sim, é. <risos> A próxima pergunta é do Henrique Ramalho. Uh, pergunta para Larissa se o fato dela ter emendado três jogos desde o ano passado... Pode ter prejudicado a principal qualidade dela nos jogos, o social. Então, é, como eu disse, não, eu não acho que o problema tenha sido eu emendar três jogos. Na verdade, eu acho que emendar três jogos prejudicou minha sanidade mental, não Sim. necessariamente o meu social. É, inclusive, eu estava olhando as medalhas né, do, do VD. E tem lá, tipo, acho que é se você voltar três vezes, você merece ser internado. Eu fiquei pensando <risos> um, qual seria a minha classificação, né? É, então, não, eu não acho que isso tenha prejudicado. Eu acho que o momento que eu tô vivendo hoje fez com que é, meu jogo fosse prejudicado e até meu social. Mas não o fato de ter sido o terceiro jogo. No máximo, isso aumentaria meu alvo. Mas, bom, quem não tinha alvo na tradição é, né? Vamos agora para a próxima pergunta, do Diego Carlos. Ele falou, Larissa, moça bonita, e um comentário da Dona Jé falando sobre a preferência do público estar com a tribo pluma. Você concorda que ali estão os mais queridinhos do Brasil? Você acha que eles estão também dominando o jogo? Então, né? Eu acho que... Essas pessoas podiam ser mais fáceis, né? Não, eu acho que a, a tribo Pluma, ela carrega alguns dos algumas das pessoas bastante populares dos jogos. E que, outrora, antes das senhas, é, seriam as pessoas que, em tese, seriam as mais ajudadas, né? Então, de alguma forma, por ter pessoas populares, talvez ela, ela tenha uma torcida grande. Mas acho também que, que as pessoas gostam muito de ver... É, Aqueles que estão perdendo sempre, do tipo a mosca, que era a tribo que eu tava, é ganhando e, e, e para ver até essas pessoas mais populares, como dizem, é, se matando. Então, assim, eu acho que é uma popularidade controversa. É popular, mas as pessoas ainda preferiam que eles estivessem se matando ali dentro do que que estivessem sempre estando imunes. E você acha que eles estão dominando o jogo? Não, eu não acho que existe uma tribo que está dominando o jogo. Eu, eu acho que existem pessoas que têm um grande controle do jogo hoje é, e que não estão todas na pluma, mas e que tipo, ainda que estejam em tribos que estejam perdendo, elas não vão ser eliminadas tão cedo. Bom, entendi. Bernie, tu quer fazer a próxima pergunta do Diego ou eu, eu continuo? Pode fazer, pode fazer. A próxima pergunta dele é... Uh, ou, deixa eu falar um pouquinho sobre isso, então, só para resumir, assim, se tu quiser falar rapidinho. Old School versus New School. A gente quer saber, esse tema está pautando as decisões dentro da mosca ou isso é só uma especulação do público que adora uma fofoca? Não, acho que dentro da mosca não chegou a estar tá pautando isso não, porque assim, de old school pode ser que tinha eu e o Caio o Gustavo é uma pessoa que assim, não, ele é mais new do que old embora ele também não seja dos novos é... e aí tem Léo, Bia, Bia que é, é nova, Léo é novo e Kaique né, que também é novo então não, eu não acho que Esteja sendo pautado dessa forma, não. Eu acho que o, como dizem, o buraco ali dentro daquela triba, bem mais embaixo, e eu confesso que, mesmo com ter sentido muito carinho por algumas pessoas dali, eu estou ansiosa para ver quando as cabeças pensantes ali começarem a se, hum. é, a, a se movimentar vai ser. punk. Vai ser legal, vai ser legal, né? Vai ser legal. Agora vai ser ótimo. Tô esperando, tô louco para ver. Enfim, é, a próxima pergunta é do seu amigo Douglas Azevedo. Olha, ele fala assim: <risos> depois de trajetórias muito boas no VD, nas três participações, o que aconteceu no México para não repetir uma boa colocação na quarta vez? Falou, né? Ao invés de escolher um F2 como Douglas Canosa, eu escolhi um F2 como Douglas Azevedo. <risos> boa, boa resposta Boa <risos> resposta Eu já tava aqui pensando, meu Deus, ela vai falar quem é o f dela? Estou bem curioso Mas não foi dessa vez Ok E, e por Davi, fim Quer fazer a última? Por não. fim, a última pergunta é do Zeean É do Zé. teu amigo jogou Estados Unidos contigo Te moderou no TW, né? Então, pergunta uhum. dele Oi, linda, tudo bem? Sabemos que você é muito boa com o jogo social, mas, ao mesmo tempo, não dá moral para quem não joga contigo, evitando, assim, mentiras desnecessárias. Visto isso, das quatro participações do VD, qual edição você achou mais difícil em relação ao social com o cast? Cite as piores pessoas com as quais você já teve que trabalhar para garantir sua sobrevivência e qual foi a sua pior experiência nessas quatro edições. Nossa. Beijos me resp... e ele ainda votou assim no final beijos, me responda e não me mate é ele merecia morrer depois daqui. o pior de tudo é que ele sabe que eu tenho um sério problema com memória com relação a jogo tanto é que no... ele comentou no... na postagem lá que eu tenho memória de formiga, me faz uma pergunta envolvendo as quatro edições com certeza a pior pessoa de trabalhar foi o Zéan não, brincadeira, tá de jeito nenhum <risos> Não, eu acho que das quatro edições a que teve o cast mais difícil, eu acho que foi essa. Apesar de tudo, eu acho que foi essa. É, no Egito era tudo muito novo, todo mundo muito amorzinho. Nos Estados Unidos tinha lá minha rivalidade com a Luana, mas assim tinha muita muita muita gente querida no no cast, tipo, tinha Daline. É, o El, que, que a gente era bem próximo na época, então, assim, eu não tenho muito o que reclamar daquele cast. Engobi também foi um cast relativamente tranquilo, até porque eu cheguei com um alvo enorme, né, de, de, de ser retornante. E esse eu acho que é um cast extremamente complicado, porque tem jogadores experientes, ainda que novos, mas experientes. E que cada um quer que o jogo corra à sua maneira. Então, por exemplo, tem gente que acha que você é um bom aliado se você passar 24 horas por dia falando de jogo. E, no entanto, outra pessoa acha que você é um bom aliado se você fizer uma ligação para ele por dia. E é meio complicado você lidar com tanta gente diferente querendo que você haja de tanta forma diferente ao mesmo tempo. É a situação mais difícil que eu tive nos jogos... Acho que foi quando eu jogava Gobi, que eu tinha uma aliança com o Luan Cunha, Carlos é, e Tadeu. E eu sabia que... Eu, inclusive, disse a Tadeu que eu ia eliminá-lo. Porque eu sabia que para o meu jogo era importante que eu eliminasse Tadeu. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia se eu teria coragem. Aí, bom, aí o Luan nos traiu e eliminou o Tadeu. Eu não precisei fazer isso, mas fiquei puta com o Luan. Então, eu acho que foi uma das piores situações assim no VD. E é, a pessoa mais difícil de trabalhar. Ah, essa parte estava louco para saber. Oh. Se tu não respondesse, ele uh, que... até fingir que tinha esquecido. Poxa, então vamos esquecer. Vamos lá pra <risos> próxima. Não, eu acho que é a pessoa mais difícil com quem já... por incrível que pareça. A pessoa, eu acho, mais fácil com quem eu já trabalhei foi o Tadeu. Que é uma coisa quase surpreendente, tratando-se dele. Amo você, mas é verdade. Mas eu acho que a pessoa mais difícil de se trabalhar é uma pessoa que está na tribo Mosca hoje, é, dos novatos, que não era o meu F2. Aí é porque é, é tão complicado. É o jogo cara a cara, cara, gente. Sabe o jogo cara a cara? É, é a mulher? <risos> Sim. Tem cabelo <risos> preto? Sim. Tem um negócio assim. Então, adoro a cara a cara. cara. Muito, obrigado. muito obrigado. Eu adoro cara a cara. É... é, mas eu acho que é uma pessoa que está na tribo mosca hoje. E é uma das, do, uma das principais pessoas a comandar ali a Lia tribo e definir eliminações e coisa e tal. Ou seja, não é o Caio, não é a pessoa que era meu F2, não é o Gustavo e não é o Léo, porque ele foi eliminado, né? Ou seja, estou deixando vocês com pouquíssimas opções. Saquei, Mori. A gente já entendeu. Acabamos as perguntas da plateia, Bernie? Sim, acabamos. Vamos para as perguntas finais. Então, minha internet está com problema. Conta, não vai descarregar, não vai rolar. Não, não, Pode fazer, Gabi. Então, as perguntas finais, vocês já sabem, vocês esperam ansiosamente por esse momento. Larissa, quem que você acha que não é lenda e não faz o requisito para estar nesse cast? Então... Eu acho que essa é a pior pergunta de todas. Porque, assim, é... não tem como você tirar o mérito de alguém que tá numa edição como essa. Assim, mesmo que eu confesso que eu não acompanhei muito uh, as edições que eu não estava jogando, e depois que eu saio, em geral, eu não acompanho muito. É... Pelo menos até as pessoas que me eliminaram saírem, aí depois eu paro de acompanhamento. <risos> É, então, assim, é complicado você tirar o mérito de alguém. E, é, entre os novatos, para mim, é mais difícil de falar, porque eu não acompanhei tanto os últimos jogos. Tipo, eu acompanhei Amazonas, né, Gabriela? Acompanhei um ou outro, assim, pontual, mas, em geral, eu não, não acompanhei as novas edições. Então, eu poderia falar dos velhos. Entre os old... Uh... Eu acho que a única pessoa que eu devia dizer era a Caio, que eu sei que é a única que não vai me odiar, se eu disser. Mas Bianca é uma lenda por si só, Luana também, o El também. A, a, a jogada lá dele com, com a Luana nos Estados Unidos foi sensacional. Não dá pra você tirar o um mérito. O Marcelo e a Jéssica eu não vi jogar direito. Então pronto, uh, vamos botar a Jéssica, porque o Marcelo já teve treta demais. Eu boto a Jéssica, que foi uma pessoa que eu não vi jogar, então eu não posso dizer se é lenda ou não. Ok, okay vai. E quem que você gostaria que estivesse no cast? Alguém que você considera lenda e não está no cast? Vocês dois. Oh. Não, não, não. Não vale. Por que, alguém, fai, que fora, da, fora da ligação. Alguém me puxou um saco. Tu ficou vai. com raiva do Nando, porque ele não visitou. Aí eu te sinto e tu não aceita. Não, mas Ui. é que... Ah, mas eu acho que você tá puxando saco, só acho que você não tá... Não sei. Se você tá sendo verdadeira, se você tá sendo verdadeira, a gente aceita. Se, não, se é tô. de fato. É, a Gabi, eu acho que é uma excelente jogadora. Uhum. Obrigada. Embora eu acho que ela ainda precisa ser mais... É, menos emocional. Falou, não que Deus eu possa é falar super. de alguém. <risos> Mas é exatamente por eu ser assim que eu consigo reconhecer isso como não a melhor qualidade para você jogar. Certo. E de fato, Bernie, é, tua fama te precede. Assim, antes de tu jogar, tu já era uma lenda. E veja, não era nem... Tu, tu começou a jogar não era nem mais numa época em que eu tava acompanhando. E o Zéan também, eu acho que, que merecia estar nesse cast. A Ana, que provavelmente foi convidada e não aceitou. Uhum. Pronto, vai. Pronto, tá ótimo. Quatro pessoas tá de bom tamanho, já é quase uma, uma tribo. E ainda fez amei. o Bruno ficarmos felizes. eu amei, amei, amei agora. A... <risos> uh, Larissa, você tem mais alguma coisa pra falar, algum shade pra jogar? Mandar um beijo pro Thales, não sei. Agora é a sua chance. Nem a pau, essa criatura veio pra cá e não teve a decência de me ligar. Eu espero que ele tenha uma dor de barriga. E perca todos os músculos que ele tá tentando ganhar. Tá bom, então, é... mas... Tentei. Sou dessas. <risos> não, eu acho que de shade eu não sou a pessoa mais adepta do mundo de Shades, mas tem duas pessoas da minha, da minha antiga tribo, uma que eu acho que é uma das principais cabeças do ar e a outra que era meu F2, que eu espero que saiam em breve ou pelo menos que ganhem para valer a pena a traição que, que cometeram, não que isso vá mudar o que eu penso sobre essas traições, mas que ou ganhem ou que sejam logo eliminados. Só para dar um assim na eliminação e tá tudo certo. E é... acho que a maior parte do que eu tinha a dizer eu disse no meu texto de despedida, que essa com certeza eu acho que foi uma das edições mais especiais de todos os jogos, porque apesar de, de ter sido a minha pior é, trajetória no VD, eu saí realmente feliz. Assim, eu saí cercada de carinho de um monte de gente de dentro e de fora. Eu resolvi alguns problemas que eu tinha há anos com algumas pessoas do cast. É... Acho que eu fiz novos amigos, me aproximei de antigos. E acho que, apesar de ser um, um, uma edição pesada, assim, complicada, de alguma forma eu vejo que ela está permeada assim de amor, de amizade. Então, eu espero que as pessoas não se traiam, não se magoem muito até o final da edição. Que nós tenhamos jogadas incríveis, mas sem necessariamente precisar que vocês traiam seus F2 a lá do Luiz Azevedo. É... Olha aí, um shade. Esse aí eu faço questão de jogar o resto da vida. Esse é ótimo. É... E eu acho isso. E eu desejo muita sorte pra quem ainda tá no jogo. Principalmente para as pessoas com as quais eu queria jogar. Acho que 100% delas são old school. Vou uma dica. É, espero que elas todas cheguem bem longe, assim, tipo um F5. Que eu vou ficar muito feliz, assim. Vou torcer loucamente por todas elas. Uhum. Ah, eu tenho uma última pergunta pra fazer pra finalizar aqui. quem que você... Ai, deu. Quem, não, quem que você quer que que volte para o jogo, o Luan ou o Léo? O Léo. Uma coisa engraçada, sabe, num certo grupo aí, que se tem, numa essência, que eu não sei se pode falar qual é o grupo, então, aí fizeram essa pergunta e ninguém queria responder. Aí cheguei, ah, eu prefiro que o Léo volte. Não sei por que vocês estão com medo, assim, de, de, de se expor, não tem medo, não. Eu prefiro que seja o Léo por motivos de eu e o Léo, a gente não conversou muito, então, tipo, ele vota, votar em mim, pra mim, não é um problema de fato a gente não tinha uma proximidade, uma aliança e o Luan me traiu em Gobe e eliminou o Tadeu, então eu espero que ele saia por isso Rancorosa, amei <risos> bem, bem minha cara essa Camila já <risos> bem <alguém>. tá ótimo <risos> é. muito obrigado viu, aí, pela participação pela disponibilidade a gente amou que você estava apta a fazer entrevista com a gente né Gabi? Sim, com certeza eu que agradeço a vocês. E é isso. Tchau, tchau e até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau gente.